Muito bem gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos com mais uma videoaula, né, começando a partir de agora é, Nós vamos, deixa eu abrir aqui a minha, a minha tabelinha, né, é, minha tabelinha de tanto gravar, esqueci que eu ia gravar agora é, Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver, assim, ah, né, é, sobre perguntas e respostas aí, né, o pessoal pergunta muito Às vezes quando entra em contato com a gente sobre web rádio, eles perguntam muitas coisas e nessas duas videoaulas, né, já gravei uma, e agora eu vou gravar mais uma, e eu tô respondendo aí a várias, né, é, a, várias, a várias questões aí que o pessoal pergunta. Respondendo as suas dúvidas é, com o professor Boi, né, tá bom? É, quais são os, os equipamentos que eu preciso para ter, para fazer a minha própria a, a, a web rádio, né? Deu é, uma engasgada aqui, eu tô com um problema no retorno, né? E você sabe que quando está com problema no retorno É problema que você fica é, gaguejando né? Quem mexe com comunicação sabe disso Mas se eu for esperar arrumar só segunda-feira Nós estamos em sexta-noite E tem muito trabalho atrasado para a gente fazer né? Muito bem, vamos assim mesmo é, Você... É, bom, a primeira dúvida né? Quais os equipamentos que eu, eu necessito Para é, colocar minha web rádio no ar Muito bem Presta atenção aí, ó, simplesmente você precisa de dois microfones comuns, é, se você tiver grana aí para comprar dois pedestrais, fica legalzinho, né? E um computador de no mínimo 2 GB de memória, e o que mais? Ah, tá, um cabo P10 e uma mesa de preferência, gente, uma mesa pelo menos de 7 canais, né? É, pelo menos uma mesa de 7 canais Que aí dá para você já começar legalzinho né? Tem pessoas que começam com aquela de 4 canalzinho Mas aqui lá não tem, além de ser mono Ainda é bem ruimzinha, né? Então faz, uma, faz aquela forcinha aí para comprar pelo menos uma mesa de 7 canais Que você vai, vai começar a atuar o web rádio muito bem começado, né? Ou seja, uma mesa de som de 7 canais Um computador de no mínimo 2 GB de memória Dois microfones, se você, se você só for usar, não vai não ter programadores Você pode usar um só E um cabo P10, né? Para ligar o computador na mesa Você sabe que esse cabo, esse cabo P10 vai fazer a ligação entre o computador e a mesa Você vai falar, jogar na mesa, a mesa jogar no computador e sair pelo mundo afora aí, né? Tá aí Então precisa de pouquíssima coisa tem pessoas que me perguntam, poxa, mas quanto que eu gastaria? É muito dinheiro? Que eu, eu tenho paixão pelo rádio, mas eu não tenho condições financeiras. Se você tem um computador, se você tem a mesa, e se você tem aí um dinheirinho aí que vai custar uns 20 reais, um cabo P10, pronto, acabou. Não precisa de mais nada. É o microfone para começar e pau na máquina, né? Aí as pessoas às vezes perguntam, professor, mas as, as, as rádios que você geralmente vende o stream, elas têm menos qualidade do que as outras, porque custa barato, tão barato. Na realidade, ela tem a mesma qualidade, talvez até melhor. Porque a qualidade de uma rádio web, ela depende da, da, da, do profissionalismo de quem configura ela. É, há um modo especial de configurar para o som sair com alta qualidade em todas as partes do mundo. Né? Não adianta você comprar aí um, um stream de uma empresa é, que eles vão te cobrar aí acho que 150, 180 reais por mês. Se eles não sabem configurar direito o stream, você, você vai sair com um som horrível, um som xoxo aí pelo o mundo afora, que vai dar até vergonha, né? É, a pessoa tem até vergonha, às vezes. É de estar de tá falando no ar, porque a voz dele sai, sai um lixo puro, né? É, a minha já é feia de, de natureza, né mas isso aí é, é normal, né? É, graças a Deus não é feia não, né? Dá para quebrar um galho dá para é, ganhar a vida com isso, tá bom? Muito bem, o é, que mais? Como divulgar? Depende, tem muitas formas, eu prefiro a, a forma gratuita. Tem pessoas que qualquer coisinha, ah, então eu vou pagar no Google AdSense, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tudo pago. Gente, o país está quebrado, é, você tem de se virar conforme pode, é, você tem de colocar uma coisa na sua cabeça. Você podendo, podendo trabalhar com o que você tem na mão, o interessante é só produzir, só ganhar dinheiro. Com o tempo, esse dinheiro você vai tirando um pouquinho e investindo na sua rádio. É esse negócio de ir colocando dinheiro, colocando dinheiro, isso aí já era, né? É, isso aí já é coisa do passado, você ah, eu vou, eu vou abrir uma empresa, vou investir tanto Você vai dando seus pulinhos aí, é, abre um pequeno negócio, já já elas transformam numa empresa Ela mesmo se paga, né? E a rádio é assim mesmo Você começa devagarinho, devagarzinho, devagarzinho, até ela pegar audiência E as demais coisas aí vão acontecendo, né? Eu, eu prefiro o sistema gratuito. Aí você fala, mas como, professor Boia? Como é que eu vou divulgar gratuitamente isso? É, tem várias formas. Por exemplo, a minha. A minha rede é Rádio Saudade do Sertão. A Rede Saudade do Sertão. O que, que lembra você desse nome? Exatamente, né? Sertão, né? Tudo se, é, referente a sertanejo. Tudo referente a sertanejo. Então o que, que acontece? Então nós vamos, temos de procurar alguma coisa na internet Aquela, aquela horinha vaga que você tem Aquele sossego de 10, 15 minutos Você pega o nome da sua rádio Vai na internet No meu caso, que é uma rádio que tem um nome sertanejo É evangélica, mas tem o um nome sertanejo Então vamos lá No o próprio é, YouTube né Se há a internet aqui ajudar? É, não é a internet, acho que é o computador que está meio pesadão mesmo, né? Mas está valendo, né? Olha aqui, no, no caso que a minha tem o um nome sertanejo, o que, que eu vou procurar? Tudo sobre sertanejo, né? Ó, presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Vamos abrir aqui, né? E saudade do sertão é claro. Estou falando de sertanejo. É, lembra de sertanejo. O sertanejo é original mesmo, né? Essa porcariada universitária aí não manda nada não Então vamos lá, vamos puxar um nome qualquer desse sertanejo tradicional Digamos aí César e Paulinho, vamos lá César e Paulinho Paulinho Vamos lá Aí, abriu alguns aqui, né? E deixa eu ver aqui Duas vezes, Viajante Solitário. Uma das músicas mais tocadas de César e Paulinho, talvez até hoje, é essa aqui, Viajante Solitário. Quer dizer, você viu um vídeo que tem um hop fora do normal, né? É, tem visitantes fora do normal, porque essa música é já foi muito tocada e ainda é ainda. Então vamos pegar qualquer uma delas aqui, que tem várias. Você já viu aquela notícia do clicou, cara que ó, ó. tinha o melhor clicou, trabalho do mundo? Clicou, clicou aqui. Essa mundiça aqui, não tem hora que não... É, ele não para fácil, né? Aqui. Agora vamos pular isso aqui, que não me interessa isso, né? Tá, e vamos parar aqui. Esse aqui é o Viajante Solitário de César de Paulinho. eu não vou tocar, gente, por causa dos direitos autorais, né? É, senão a, o YouTube pega nós aí pelos direitos autorais e, e acaba ferrando nós. Olha aqui, você pode perceber aqui, ó. Olha o tanto de visualização que isso aqui tem, ó. 2.926.441 mil, acesso, né? Então, a minha rádio é Nome Sertanejo. O que, que é que você vai procurar aqui? É Esse vídeo, Sertanejo, tem 2 milhões de pessoas que já passou por aqui. Certamente vai passar muito mais. Então, vamos colar o nome da nossa rádio aqui. Gratuitamente, nós vamos colocar o nome dela aqui que as pessoas que vai continuar passando vai ver o endereço dela, Rádio Saudade do Sertão, a curiosidade mata o camarada, né? É, quando não abençoa. Então, ó presta atenção aí, ó. ww.rádio saudade. Oceletron.net Vamos ver se está certo aqui. Tá, vamos copiar aqui, né? Vamos precisar depois. Tá aí, né? É, tá aí o nome da rádio certinho. Ali nos comentários, simplesmente eu vou clicar aqui. Tá gravado lá, ó. Tá gravado lá. Aí as pessoas vão continuar entrando, é difícil alguém não, não dar uma olhada nos comentários, vai ver o nome da, música, é, da, da rádio, como ele é sertanejo, vai chamar a atenção dele, é, imediatamente ele vai clicar no meu link, e vai cair lá, propaganda que é gratuita e vale a pena, pois a minha rádio é de Deus de 2013, e nós estamos com uma audiência muito boa no Brasil, propagandas feitas só desta maneira. Só dessa maneira, gratuita, e vale muito a pena. Você pode ver, um vídeo desse tem 2 milhões de acessos. Isso aqui entra várias pessoas por dia, e todos eles vendo aquela propaganda ali, do link. E pelo, se, se entrar 100 pessoas, e pelo menos uma a 5, cada 100 pessoas uma cinco 5 entrar na tua rádio, pronto, está né, valendo, né? É por dia, né? É, tá valendo pessoa visitantes diferentes né é, e, e aí às vezes você pode falar puxa vida mas é, é, você fez o sertanejo a minha é gospel não tem problema você vai você vai essa tua é gospel vamos procurar alguma alguma música gospel aqui vamos lá então vamos lá música gospel isso vamos lá Vamos lá, música, gospel, sertaneja. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir esse aqui, né? Vamos só esperar essa propaganda sair daqui. Tá, agora sim. Parou aqui. Esse aqui também tem 2 milhões de acesso. É muito acesso, né? É, no caso, você que é a Rádio Gospel, é, você pega o nome da sua rádio lá. Eu não, eu não vou clicar, pegar o nome de outra, porque eu não vou ficar entrando lá e copiando, né? Mas eu já tenho meu, o, o nome da minha aqui. Digamos que seja aí, é, a Rádio fiéis em Cristo, você cola aqui, é, num vídeo evangélico, que vai entrar muito mais evangélico. Já tem dois milhões de, de acessos. Vai ver a sua rádio vai perceber que ela é evangélica e vai entrar lá Ou você que mexe com a rádio rock, ou você que mexe com a rádio sertaneja Aquele estilo que for a tua rádio, você vem aqui começa a soltar Você pode soltar link adoidado debaixo desses vídeos aqui que não tem problema Não tem problema, o pessoal não reclama e só serve de divulgação gratuita para você Vai aumentando o seu Ibope, vai aumentando os seus ouvintes e não precisa você tirar dinheiro do bolso né? tem gente que gosta de meter a mão no bolso né qualquer coisinha ele já vai comprando as coisas vai é, vai pensa em tudo é tudo ah eu vou comprar isso assim assim gente nós temos que tentar ganhar ganhar dinheiro ganhar as coisas ganhar ibope sem gastar o Brasil praticamente está quebrado se a gente não se fechar as mãos nós quebra também mas é dessa maneira que funciona né é dessa maneira que funciona vamos lá Deixa eu ver aqui o que mais aqui nós temos. É, deixa eu voltar lá, né? É, deixa eu voltar lá no, na página que eu tava. É, oh, meu Deus do céu. Que hein? Deixa eu ver. Sertanejo. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. É, muito bem, deixa eu me ver aqui. Ah, tá, né? É agora que eu lembrei. Vamos lá. É esse aqui, ó. É isso aqui que eu quero Muito bem, é, como divulgar Mais ou menos já expliquei para você é, Quais são os equipamentos Que necessários Também eu já expliquei E o que, que acontece né? Às vezes você tem esse sonho de ter uma rádio web Mas precisa muita determinação né? Você não vai pensar Que você vai abrir uma rádio web De hoje para amanhã E amanhã já vai ficar falando com o mundo não. É, tudo exige determinação Perseverança é, força de vontade. Você bater o pé firme, divulgando. É, tem pessoas que até que falar, ah, eu vou fazer uns cartões, né, para poder ficar distribuindo para a rua. Isso é bobeira, viu? Isso aí é bobeira. É a melhor divulgação que você faz é de de, de vez em vez no, na própria internet. Cartão, camarada, olha, ele para não desfazer, ele põe no bolso. Só que vai lavar a camisa e até acaba o cartão ele nem olha. Então isso aí é tudo gastação de dinheiro à toa. É, se você tem de divulgar a sua rádio Procure divulgar gratuitamente E através da internet O Youtube tem milhões de vídeos é, Tanto de música como outras coisas é, Quando a sua rádio for sertaneja Procure aí um blog né Um blog sobre informação sertaneja é, Coloca lá o link Lá de baixo Coloca debaixo é, de dos vídeos Um show sertanejo é, um, so, um show sertanejo É uma, é uma um grande é, Uma grande uma, um, um trabalho especial para poder é, puxar pessoas para dentro daquele vídeo e ao mesmo tempo para divulgar você gratuitamente. É, ao mesmo tempo você vai deixar a sua propaganda lá e outra coisa. Aquilo lá ninguém vai apagar. Aquilo ali vai, vai ficar um tempão ali divulgando a sua rádio, é, praticamente mandando ouvinte para a sua rádio. Isso é, é, e é assim que funciona, né? A Saudade do Sertão, hoje nós temos ouvinte de quatro cantos do país. Inclusive no exterior, é, no exterior, Espanha, Lisboa, Argentina, Paraguai, é, aqui no Brasil, Mato Grosso, Rondônia, Portug é, Portugal não, né? é, Paraná, é, Santa Catarina e muitos outros estados de São Paulo, capital de São Paulo nem se fala, né? É, capital de São Paulo, interior de São Paulo, nós temos um ouvinte aí para todo lado. Aí as pessoas falam, mas como é que tem tanto ouvinte hoje? Divulgação, bateu o pé. É, nós, nós, você pensa que tudo começa de, um, é, começa de cima, nós começamos de baixo. É, começamos de baixo, divulgando, batendo o pé e vamos que vamos e tá aí hoje, né? É, vamos dar uma olhadinha no painel da nossa, é para você dar um assuntado. Você que não conhece uma web rádio, presta atenção aí, ó. Vamos abrir aqui o painel. Para poder mostrar um pouquinho para você. O web rádio você toca aí do seu computador, né? Mas só que tem aquele painel de controle. O que, o que, que acontece? Outras coisa, outra coisa que as pessoas sempre nos perguntam é, mas eu, eu abrindo uma web rádio, o meu computador vai precisar ficar ligado dia e noite? Não vai. Não vai pelo seguinte, nós temos uma central, uma central que gera sinal. É, nós interligamos aí a, o seu computador na central, e tudo automatizado. Simplesmente é, você recebe um painel desse aqui, que você está vendo na tela. É, Praticamente já configurado. Através desse painel, é um portal para que você jogue as, tuas, as, as músicas do teu gosto dentro da nossa central, que é lá em Minas Gerais. Aqui vai ficar músicas no chamado DJ. Eu vou até abrir aqui para você ver. Aqui é o DJ automático, é chamado. Que quando nós não estamos trabalhando, ele trabalha automaticamente sozinho. Ó. Várias pastas, só aqui ó. Só aqui tem 802 músicas e assim por diante. Ó, tem um monte de pasta, um sistema é, programatório. As, as músicas ficam tudo alinhadinhas. Vamos só, só jogar um pouquinho dessas aqui, só para você ver como é que fica. Você que não conhece ainda, nunca, nunca viu um sistema de web rádio. Ali, ó, o tanto de música que fica ali no, é, no comando da nossa central. E o que que acontece, essa, essa central fica coligada com o seu computador Você, quando você vai, é, fala, ó, agora eu vou terminar minha programação ao vivo E eu quero descansar Simplesmente você clica um botão dentro do seu computador Automaticamente a, o sinal volta para a central A central fica tocando 24 horas as músicas, as programações que você programou é, no DJ E quando você vai entrar ao vivo, mesma coisa é, quando você vai entrar ao vivo, você vai clicar o, o programa é, que dá o sistema de retransmissão Eu não sei se eu vou conseguir focalizar ele aqui, deixa eu dar uma olhada Eu vou mostrar para você, não posso abrir porque ele está programado para a nossa rádio Vai jogar lá no ar, olha aqui, ó, é o Inamps O Inamps, simplesmente duas clicadas aqui, ele vai abrir e vai puxar é, Vai puxar a transmissão lá de Minas Gerais para a tua casa é Para é você fazer ao vivo Daí do teu estúdio Em qualquer parte do país Ou do mundo né? Então o negócio é um negócio bem tecnológico Mas Simples de mexer Não é difícil Para você que não, conhece, não conhecia ainda É muito simples E é, um, é uma coisa que vai longe é Praticamente roda o mundo inteiro É uma coisa espetacular Vamos abrir mais um pedacinho aqui Que eu quero mostrar mais algumas coisas Para você que nunca viu como funciona uma web rádio, aqui nós temos no painel aqui, quando você está fazendo programação, geralmente tem um painel aqui, você vai clicar aqui e você vai ver, vai ver como é que está o Ibope na hora, em tempo real, pelo mundo afora. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Olha só, no momento agora, aqui ó, no momento tem, nós temos aqui é, Gastão Vidigal, São Paulo, nunca ouvi falar, primeira vez que eu vou falar dessa, dessa cidade. Nós temos a Argentina, a Argentina ligada, que eu acabei de falar agora há pouco. Nós temos a Germânia e mais dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não, sete, sete computadores nos Estados Unidos no, nesse momento ligado aí com a gente. Você vê que não tem, não, é, tá no DJ, não tem programação, eu tô gravando inclusive para o YouTube agora, não tem programação ao vivo, mas assim mesmo é, está com, a, com a audiência, né? Praticamente, quer, quer ver? Tem, ó, tem um gráfico aqui que a gente dá, dá uma olhadinha como é que foi, ó. Olha aqui, ó. Aqui aos 59 minutos de hoje, ou seja, quase uma hora da manhã, tinha marcado 17 ouvintes só nos 59 primeiros minutos do dia. Aqui, ó. Foi baixando, depois o gráfico aumentou e assim por diante, ó. Enfim, esse gráfico aqui marca um pouquinho do Ibop Mas é, a rádio é coligada também A plataforma Radiosnet Que tem, tem a marcação do Ibop mensal E que ele dá praticamente todas as entradas Que você teve durante o mês Eu vou puxar aqui um outro painel de Ibope do próprio do próprio stream Para você dar uma olhada como é que funciona A estatística Deixa eu ver aqui estatística Será que é isso aqui? Vamos ver. Diagnóstico, não. Eu acho que é estatística aqui. Vamos dar uma olhadinha. É, ah, sim. Ouvintes todo dia, mês de outubro. Olha. Mês de outubro. 2019. Então, você vai puxar aqui, ó. Vamos ver. Ouvintes, localidades... Do mês de outubro, vamos ver aonde foi acessado Olha aqui, aqui está o gráfico Estados Unidos, Brasil, Germânia e desconhecido, olha aqui ó. No Brasil é claro, né? 73% dos acessos é do Brasil, o resto é lá de fora Olha aqui, o um gráfico pequenininho Que dá para fazer uma base, né? deixa eu dar uma olhada aqui O, o celular está tocando, toda vez que começa a gravar ele começa é, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, muito bem. Muito bem, deixa eu dar uma olhada. Meu carro quebrou, estou a pé. Sai quinta-feira, vou passar na sua casa. <risos> Ei, Deus do céu, não é fácil não. Mexer com gente é uma tristeza, viu? Pelo amor de Deus. É, vamos lá. Vamos prosseguindo, né? Vai fazer o quê, né? que, né? Aguentar. Aguentar a incompetência de gente que fala que, que paga e não paga É o Brasil, né? É o Brasil mesmo é, Mas então é isso aí, gente é, Então é isso aí é, Gravando vídeo os camaradas vêm é, ligando falando que não vai pagar agora Brincadeira, viu? Não é fácil não, hein, Serginho? Pelo amor de Deus é, Muito bem, vamos lá no painel de novo, continuando mais uma vez é, Vamos lá Olha só aqui, ó, o painel totalmente digital, que quando você pega tem que ser configurado, evidentemente. Tem lá um sistema de interligação aqui de rádios, né? Mas hoje em dia, o, uma das coisas que puxa mais audiência é a união entre as rádios online do Brasil, né? É, eu já vi várias vezes, inclusive a nossa tem algumas, alguma, é, algum, algumas pessoas né, desse, dessa maneira Tem pessoas que é, fazem a sua rádio online E tem amigos, irmãos em todas as partes do Brasil Por exemplo, nós somos de Ribeirão Preto Tem um lá em Curitiba, tem um lá em Santa Catarina E tem um lá em Guaxupé, Minas Gerais e, Enfim, então eles, eles se reúnem, combina tudo e pega cada um duas horas Ou seja, duas horas é o fulano de tal de Ribeirão Preto Ele para cinco minutinhos para acabar as duas horas dele E aí começa, o, aí ele solta lá o sinal Lá em, em Rio Preto, o outro aperta lá, já passa a transmissão para lá Enfim, o dia inteiro, de duas em duas horas, troca de cidade, troca de estúdio Dá para você fazer uns dez estúdios aí pelo Brasil afora e o dia todo em uma programação abençoada que as pessoas vai ficar feliz da vida e a tua rádio vai explodir de audiência é o duro é a união né é a união principalmente se for evangélico hoje está difícil a união hein está é, difícil a união uma brigaiada, uma rolaiada, um falando mal do outro não tá fácil não mas se o, o pessoal reunir um profissional, uns, uns profissionais de primeira mesmo que está a fim de trabalhar e lutar aí pela sua própria rádio é, dá certo, né? Você monta um link em cada cidade De duas em duas horas, de uma em uma hora Entra um programa ao vivo Ou seja, quando está aquele pastor de Londrina Os ouvintes dele estão ouvindo Daqui a pouquinho, faltando cinco minutinhos Ele acaba, o outro entra Os outros ouvem E vai continuar ouvindo Um vai puxando audiência Um vai puxando audiência para o outro E vai só subir no ibope da rádio E é dessa maneira que as, as rádios é, sobe para cima, é, continua aí no mercado brasileiro, né? Que na realidade a rádio web é um sistema de rádio do futuro, né? É, futuramente não vai ter mais FM porque o preço do imposto que eles estão pagando aqui no Brasil está fora do comum. As comunitárias então não tem nem jeito, as comunitárias não podem fazer propaganda e pagam enorme imposto, quer dizer, você vai ter uma máquina para poder queimar dinheiro e onde você vai arranjar dinheiro para isso? É, a web é uma das únicas soluções e outra coisa, gasto muito grande com energia elétrica das fms está acabando com elas, paga muito imposto. É, a web praticamente não, você não vai ter gasto quase algum e é, principalmente se você é, você mesmo fizer a web você seguindo as nossas videoaulas que estão aí no nosso canal, você, vai mesmo, você mesmo vai construir uma rádio web, vai apenas pagar o sinal da nossa geradora de sinal lá de Minas, mensalmente 25 reais É uma pechincha, né? Não tem quem, é, quem reclamar disso, não tem, não tem cabimento, né? 25 reais quem não tem hoje? Acho que até um catador de latinha tem isso é, para pagar mensalmente. E vai ter a oportunidade de usar um canal de rádio para falar com o mundo inteiro, né? Basta você perseverar, cuidar, é, tá sempre cuidando, sempre fazendo programação E sempre zelando aí pelo, por esse canal é, que Deus pode colocar na sua mão, tá bom? Muito bem, gente, eu vou ficando por aqui E devagarzinho a gente vai esclarecendo as dúvidas aí do pessoal, né? Às vezes o pessoal fica em dúvida é, sobre rádio nós estamos aí à sua, à sua disposição, a sua dispensação. É, você pode entrar em contato comigo. Eu sou o professor Boina, também locutor evangélico há 24 anos. E nós estamos na cidade de Ribeirão Preto, à sua disposição. Quer entrar em contato comigo? Muito fácil. 16 é o código de área 988269117. 988269117 Você entra em contato, é a ZAP, né? o ZAP da nossa própria emissora. E você pode falar comigo, pessoalmente. Falando nisso, a nossa emissora é o www.radiosaudadedosertão.net. Estamos à sua disposição de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8h50. Aquele abraço e até a próxima videoaula. Tchau, gente!